apresentando eu, eu papai Jujuba Bananica no canal Jujuba Bananica faz para mais um vídeo hoje pessoal estamos aqui no Tower of Hell nossa tem um monte de povo aqui me rodeando todo mundo dançando vai deixa eu dar um barra e dança então pessoal olha hoje estamos aqui ó com esses povinhos lindos aqui, ó, pra gravar comigo. Hoje eu vou abrir uma caixa, uma caixa rainha, gente. Pra quem não sabe, a caixa rainha é essa caixa aqui. Eu tenho 41 Robux, eu já vou... Eu só vou, eu só vou aí, tipo... Eu só vou, tipo, comprar uma mesmo e passar essa torre diva e difícil. Uau! Então... Quando eu estiver na próxima partida, eu volto com vocês e o povo tá ficando doido. Mas olha só que beleza. Então, povo, bora pra próxima partida. Então, povo, bora. Já, já compro a caixa rainha. Bora passar. Já, já compro a caixa rainha. Uau! Eu vou comprar a caixa rainha, gente. Oi, oi Ai Bora, com Uau Pera aí, gente Ah, e eu também mudei a cor do meu laser KKK Eu não sei porquê, gente Mas eu vim aqui, ó Em configurações e aqui, ó autolismo. Viu viram gente que divo. que divo, maravilhoso! Ai, ai, pera aí povo agora a gente, a gente até que eu achava essa fase bem difícil. Atualmente eu acho ela muito fácil. Atualmente não falei que eu que eu acho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. que isso? Gente vai ser pelo não fazer uma Tori eu pensei ah será que eu vou no no pro tower porque tipo o nub tower é bem pequenininho aí eu não sei morri morri morri não vou nem falar morri porque senão eles já viram que eu morri e olha que é povo passando Uau, bom, bom A gente queria todas essas molas aqui de efeito, mas, tipo, eu gastei todos os meus pontos em efeito e eu estou revoltada. Agora, cada 500 que eu ganho, eu. E eu não estou. E eu parei de. Ah! Ah, quer saber? Tô revoltada! Revoltada! Karma aí, deixa eu ver seus nomes. Karma aí, primeiro Serve Pulu, Jucos. Ai, quem pediu mais? Cadê o povo? O outro foi que pediu, foi o Jucos e os Gêmeos. Cadê? E esse aqui, ó, esse carinha aqui. Ó. O Jucos e os Gêmeos aqui, ó, estão salvados. Saves. Já estão salvados. Ah, aqui, ó. Salve pro João também. Já estão salvados. Nossa, todo mundo tá pedindo salve. Salve. Todo... Peraí. Todo mundo do céu. Pronto, gente. Só vamos escutar o barulho, barulho do um, meu claro, ai gente, que revoltada Eu quer saber? A gente faz assim: como não se pode passar, você pede ajuda. E aqui, ai, ai, quer saber? Que ó, que ó, ai, ave maria, o povo, seu sabe, seu salves não. Ai caramba, só foi o da salva, não consigo mais passar. Brincadeira amo vocês. Uau! Ai, uh, uh, uh. uau! Mano, nan, nan, cai, bora. Uau! É o quê? Ah, você tem server VIP? Tá perguntando. Eu tenho o server VIP, não tinha no povo. Faz rodinha. Faz rodinha. Fazer rodinha da sorte. Vai fazer rodinha da sorte. Vai todo mundo vai fazer rodinha da sorte. Vou abrir a caixa, Rai! Vou abrir a caixa. Nossa, tô... deu. Vamos aqui, povo. Pera aí. Fechei até o chat para me concentrar. Um... Dois... Três... Comprei. Ai, não sei o que que vem. Ai, Ah, não, gente. Eu amei. Gente, eu tô pedindo isso há três anos. O efeito mais raro dos começos chegou pra mim. Esse aqui, olha. A raridade. Deixa eu ver, gente, a raridade. Aqui, a raridade é... É épica Porta tá laranja. laranja Peraí, é feito do que, gente? Peraí Que eu estou perdendo Que? Não é efeito de costa Pera É efeito do que, seu? É feito do que, assim. Porta laranja... Ponta. Pera, Deixa eu colocar assim ela. De um minuto o Brasil me garbou. Vera. Não entendi. Cadê eu? A gente quer tanto tá se derra. Ah, alô, peraí. E aqui? Olha! Ele... Ele fica laranja. Ah em efeito solo fica na ponta viu aqui ó gente ó aqui ó essa daqui dá para ver bem ó viu Nossa, gente, eu amei. Eu amei, sério. Não, gente, sem brincar, eu amei. Peraí, peraí deixa eu. Ah, sai é daqui, povo. Dá um tempo. O povo só... Socorro. O povo tá... Oi, Oi, gente. <risos> Opa, oh, de me seguir, por favor. Oh, por favor, ó, por favor, <risos> sai. Sai. <risos> Eu não sou batata. Oi, oh, gente, quero fazer purê. Peraí. <risos> uh, ninguém me pega a gente deixa eu colocar a trilha cena aqui ó não trilha fugar cena Pera aí, aqui ó ó ele aumenta o o coisa da sua, da tua trilha e deixa na ponta Eu amei eu aqui ó uau gente olha essa coisa aqui diva ó olha Gente, olha, ele aumenta. Vamos, povo. Vamos. Gente, faz tempo que eu não jogo a, o, o Noob Tower. Mas, tipo, de vez em quando eu jogo pro Tower. Ai, ai, ai, ai. Hum. Ai, gente, eu, eu confesso que eu odeio demais mesmo. Eu quase caí nessa bagaça. Se não fossem minhas pernas de galinha. Bora, povo. Eu sou ruim, aí ah, eu sou a segunda de level maior do server, não sei como Só sei que a Evelyn e Ana, fofa, estão viciadas E eu tenho que me viciar também, porque eu sou amiga delas Tudo bom Aí, ah, gente, eu vou ficar aqui, aí, foi Bora, bora, bora, bora Gente, eu tenho que sincronizar meu minha, minha fala com meu pulo, entendeu? Aqui, ó. Tá laranja por causa do daltonismo. Peraí. Vi aqui, não, Ninguém tá viu lá. nada. Oxi, será que eu consigo? Ai, gente, eu, tô, eu tenho medo, às vezes, de pular caminho. Ai, não. Tururu. Peraí. Olha, eu não tenho cérebro. Ah, entendi porque eu caí Entendi porque eu caí Porque eu não tenho cérebro Não sei como tô me movendo ah. <risos> ah, não. Revolta Ai, ah, gente, será que dá pra comprar alguma coisa aqui? Dá para comprar Não dá para comprar isso, não dá para comprar isso Dá pra comprar isso aqui Comprei, a pá. Gente, eu fiquei sabendo que tem Uma... Ah... Arr. Gente, peraí. Pera. Sai daqui. Não, não, não. não. O Paul tá aqui, por favor. Ali tá chegando o grandão. Tá chegando o grandão. Ah, gente, também eu vou... Já, já, eu vou fazer um vídeo de... Ai, como... Bande, Fazer. Gente dedico, ah, gente nova novidade, nova novidade para vocês também. A plataforma aqui também aumentou, era bem piquititituca pequititituka, A gente já posso construir de novo aqui, ó. meu bloquinho. Não, eu não sei usar sapato Ai, gente, que raiva Peraí, e se eu fizer assim? E se eu usar? Peraí, gente, sai daqui, vai hum, Deixa eu usar aqui Aí jogar no chão E pegar, não Não dá pra fazer Uau Olha aqui Menina mais feia Brincadeira Nossa, gente, mas, mas Ela parece uma vampira, ó Olha, olha a corda zóia. Olha os olhos. Uso peraí. Gente. Sai coisa branca da cabeça dela. Olha, mas tu é gata, viu? Olha. Só não entendi a mó laranja. Mas tudo bom. Ai, gente, peraí. Eu vou fazer uma coisa assim. Aqui. A gente pega. Faz assim. <risos> Eu não sei porquê. Eu fiz aqui. Ai, ai, eu quero eu passo Ai, gente, vou tentar passar Ai, gente, eu quero muito poder fazer algum desafio legal Tudo bom ah! Ai, gente, não deu Ai, gente, vou finalizar assim eles mesmo Porque eles estão passando, porque eles são pró Todo mundo certo tá passando porque é pró E eu sou ruim Mas, então pessoal, foi esse Peraí Peraí Aparece, hein Apareça! Apareça! Viu? Foi esse o vídeo, você se gostar, vocês gostaram, gente. Todos gostaram. Deixa o like, gente. Se inscreva no canal. Olha, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Beijo para os seus amigos. Yeah! Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Me segue no Roblox, entra no grupo do Roblox. Beijo no Anime Virtual Distância. Falou, me segue no Roblox, entra no grupo do Roblox. No grupo do Roblox. Beijo no Anime Virtual Distância. Falou.